your fury, and fear it in evil. Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu estou aqui com outro Zé Lorinha, assim como eu sou a Maria Lorinha. Eu estou aqui com o Zé Lorinha, chamado VS Black, que sempre frequenta as lives, ele é membro do canal do YouTube... E a gente já gravou anteriormente, então eu convidei o VS Black pra gente falar um pouquinho aí sobre... A DLC. Isso, expectativas da DLC, do Resident Evil Village. Mas é mais do que isso, VS. Eu quero que você explique o que, que a gente vai falar hoje. A gente vai falar expectativas que a gente tem, oportunidades que a Capcom tem, mas que ela com certeza não vai usar vai ser jogada no lixo, vai só pra ficar tipo ah, poderia, poderia, não vai ser. Exatamente é o famoso expectativa e realidade bem isso mesmo <risos> ai que triste que representa a Resident Evil hoje em dia, né Exatamente. Sim, porque assim, gente, eles estão mostrando tanta coisa do The Mercenaries, é, do Village, né? Que assim, essa DLC de história, que é o Sombras de Rose, faz parte de um pacote chamado Expansão Winters. E aí dentro desse pacote tem o Sombras de Rose, o Village em terceira pessoa e conteúdo extra novo do The Mercenaries. Adivinha no que eles estão focando? Ai, gente... Do The Mercenaries. Toda vez que eu vejo uma postagem no Twitter da Capcom... Falando sobre o The Mercenaries... E nenhuma sobre a DLC da Rose... Cada vez mais eu vou ficando mais preocupado. Não, meu olho revira. Eu preciso confessar que meu olho dá aquela revirada... De novo esse negócio. Eles só falaram <risos> da DLC na Rose quando anunciaram. Sim. Tiveram umas postagens ali falando que ia ser mais survival horror do que a campanha principal. E é isso, assim... Que aqui também ia ter armas. Uhum. Coisa básica, mas agora... Já faz muito tempo que eles não postam mais nada. Pois é, vamos ter que esperar aí pra ver o que, que eles vão... Ou se eles não querem revelar mais nada, porque a DLC é curta. É tá um Ghost Survivors do Rei 2 com história. Meu Deus do céu. Meu eu Deus. já tô até vendo que vai ser isso aí. Ai, senhor. É Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá, gente? Antes, eu quero lembrar vocês aí de que o nosso podcast está voltando e que a gente precisa, a gente, no caso, eu, e no Fast Black também, né? Porque eu chamo ele outras vezes aqui também pra gente falar de lore, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito, como bons Zez e Marias Lorinhas. Mas se vocês gostam, gente, do podcast, por favor, positiva ele, classifica ele em todos os lugares onde ele tá disponível, tá no Spotify, no Deezer, Amazon Podcast, Google Podcast, está na porra toda. E também não esqueçam que... O formato do YouTube também precisa do teu like, hein? Então, onde você estiver disponível para deixar o um like, para deixar um comentário positivo, um review, uma estrelinha, cinco estrelas de preferência, faça isso, gente, para a gente poder continuar, garantir a continuidade desse podcast. Oh. E então vamos lá, né? Vamos começar aí os nossos trabalhos hoje. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é a respeito do que, que é essa DLC, né? Pelo que tá a entender ali, ela vai se passar 16 anos depois né, dos eventos do Resident Evil Village, ou seja, 2021, aí 16 anos, então 2037. É isso, né? Pelas minhas contas, eu sou de humanas. Eles não falaram o um ano exato, mas se for contar 16 anos, seria pra 2037 mesmo, que a Rose tá com 6 meses, né, é. no Village. Já lembrando que a série da Netflix não é canônica, já foi até cancelada, e o mundo não tá todo ferrado nos Sombras de Rose, né, que é essa DLC. Então não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver com o Cascalça, tá, gente? Muito obrigada de nada, esquece essa série. Amém, pelo amor de Deus. Sim, sim. E essa série, ela se passa naquele momento do epílogo, né, Vessi? Que a Rose tá ali no túmulo do pai dela, né? Sim. Inclusive, eu até acho bom começar pelo epílogo, porque pelo menos eu acho que já dá uma livrada da família Winters vão voltar depois dessa DLC. Porque eu tinha medo daquele epílogo ser por um Resident Evil 9. E provavelmente não vai ser, já que vai ser aproveitado pra DLC. É, eu acredito que seja depois mesmo. Eu acho que o epílogo é o começo desse novo capítulo mesmo, né? Como se fosse uma coisa meio Marvel, assim, que deixou a cena pós-créditos. E a história vai começar a partir dali. E a gente vai ver que a Rose ela tá com alguma amizade, que é um cara que a gente vê né, quando eles mostraram lá no showcase, né? E a partir dessa amizade da Rose ela vai ter algum acesso ao Mutamiceto. E aí ela vai... Parece que mergulhar no mundo do Mutamiceto, Nesse catálogo de DNAs, né? Que o Mutamiceto, ele é meio que um, um organismo que cataloga todos os DNAs que ele absorve, né? Então todo mundo que teve contato com o Mutamiceto. E aí a gente não sabe se é todo mundo do vilarejo ou se todo mundo no geral. Então seria, sei lá, os Baker. Que eu acredito que não, né? Então essas pessoas teriam esse contato aí com o Mutamiceto, E aí elas... Tem a possibilidade de aparecer Nessa DLC Pô, Tem muitas oportunidades Em relação a isso, já que O, o Megamisseto, ele cataloga né, As memórias, como você mesmo disse uhum. E tipo, no trailer Aparece aquela cópia da Rose E eu espero mesmo que seja, porque eu acho que vai ser muito legal Ter a Eva ali, conversando com a Rose Já que, como ela, a Eva tá Meio que viva, entre aspas Na consciência do Megamisseto Ela sabe o que a mãe dela fez por ela uhum. Pra recuperar a filha dela, né, porque é a Eva mas ela acabou com a vida de um monte de gente só pra fazer isso, entendeu? Então eu quero ver qual que é a opinião da Eva sobre isso. É, é verdade. Uma boa mesmo. Até porque ela meio que vai se encontrar com a Eva ali. Ela vai ter aquele meme do Homem-Aranha, né? E tal, tipo, uma apontando pra outra. É. Se não tiver, Capcom... Nossa, precisa. Tinha que ter a Eva, a Eveline e a... Eu podia fazer isso já no marketing da DLC. <risos> tipo, tá chegando perto do lançamento, <risos> lança uma foto assim no Twitter. Sim, a Rose, a Eva e a Eveline, uma apontando pra outra assim. Nossa, ia ser é maravilhoso! Ia ser maravilhoso! A começava precisava contratar a gente mesmo pra esse... <risos> Sim! Colocasse a gente no marketing, meu Deus! Nossa, a gente ia fazer miséria, imagina! E assim, a gente, então, tem uma gama de personagens que a gente pode ver dentro dessa DLC, né? A gente sabe ter o Duke, por exemplo. Inclusive, ele tá, tipo, com uma máscara, assim. Então, seria, sei lá, uma versão... Dark, uma versão maligna do Duke, porque parece que ele tá mandando uns bichos em cima dela, né? E eu gostei que esses bichos que ele manda pra cima dela é uma criatura que não aparece no jogo, na campanha principal. É um inimigo novo. Eu, eu imagino que seja um inimigo descartado. Eles parecem... Tipo os bofados, assim, né? É, com um corpo um pouco mais humano do que os bofados. Uhum, uhum. Achei legal. Eu acho que foi alguma criatura descartada. Que eles estão reaproveitando agora. É, eu acho que todo mundo que virou licano, talvez, seja aquilo, né? Dentro do organismo do mega Misseto, talvez. É, pode ser também. Todo mundo do vilarejo. Aquelas pessoas são, vão ser os inimigos básicos. Então, não ser provavelmente, as pessoas que morreram ali nos experimentos da Miranda. Sim. Muito provavelmente. Como eu falei lá no, no post da Capcom no Twitter, tem aquela questão lá de que ele vai ser... Que vai ser uma DLC mais survival horror. O que, mais, que me deixou um pouquinho mais esperançoso com essa DLC... No post da Capcom do Twitter fala assim, que o. Nessa DLC vai ser mais importante você gerenciar recurso. Só que eu me pergunto se vai ser no sentido Survival Horror mesmo, tipo Resident Evil 2 Remake, que você vai. Você tem que economizar munição, você tem que explorar bem o cenário e voltar ao backtracking. Ou se vai ser, tipo, gerenciar recurso no estilo do Ghost Survivors, do Gorredor 2 Remake. Que é. Você fica andando pra frente e aparecendo uns bichos aleatórios, você fica matando e. Eu tô com medo. É, eu tô pensando o seguinte. Eu acho que, primeiro, como que ela teve acesso a esse mutamiceto? Aí eu tô pensando em duas hipóteses. Ou é coisa da BSAA mesmo, alguém da BSAA que. Aquele cara, talvez ele seja alguém da BSAA, ou alguém até do esquadrão do Chris, é, que eles têm uma, tipo, amostra do, do mutamiceto do vilarejo. Ou. A Zoe, só que a Zoe, ela tem um outro tipo de mutamisseto, que é o lado da Louisiana, né? Então, tipo, se a gente for parar pra pensar, não é a mesma coisa. E, tipo, tem uma coisa que não faz sentido nisso. Que a gente vê no trailer que ela tá com um potinho, que tá um pedaço do, do mega megamisseto ali. Uhum. E boa parte do mega megamisseto foi destruída. Se ele é uma consciência coletiva, tava espalhado ali, em todo aquele negócio debaixo do vilarejo. Um pedacinho só era pra ter pouca coisa, pouca memória, sabe? Como é que isso vai funcionar exatamente? Será que eles vão jogar o sentido pra fora e simplesmente aquele pedacinho vai ter todas as memórias do Megamiceto normal ou, né? Isso que eu achei estranho não, no trailer. Eu acho que independentemente do tamanho do Mega Miseto, de certa forma, ele consegue armazenar tudo, tanto é que a Miranda consegue se transformar no que ela quiser. Ai, nossa, né? como eu odeio isso. Ah, então, eu acabei de dar uma revirada de olho, inclusive. Eu também. Então, é... Ela... É, não, não que isso nunca tenha acontecido na franquia, mas aconteceu uma vez com as sanguessugas virando o Marcos em específico. que é, era só o Marcos, né? Agora a Miranda ela vira Forvo, vira a Mia vira a Miranda, vira a Velha, nossa que negócio horrível. E outra também, a gente teve uma versão não canônica disso com a Moeba no Gaiden mas não é canônico, então tipo não conta, sabe? Antes que alguém venha falar Moni, você esqueceu Não, não esqueci Não é canônico, então não conta Apesar de que até hoje usam essa merda de samoeba Eba Pra falar que o Leon tá infectado Nossa. Não, gente, não Já tem vídeo, gente, sobre o Gaiden no canal, sabe? Simplesmente o Gaiden não é canônico Ponto final Isso, ignora o Gaiden, gente Isso, ignora o Gaiden Então, assim Eu tô tentando entender como que ela teve acesso Eu acredito que Alguém, depois né, que eles explodiram o vilarejo... A BSA provavelmente foi lá fazer uma limpeza... Sei lá, alguma coisa assim... E aí pegaram uma parte desse megamiceto que sobrou... Tipo, sei lá, queimou tudo... Ficou um pedacinho e eles guardaram... Porque faz sentido, né? Você tem que levar para um laboratório e tal... E aí, de alguma forma, alguém com quem ela está falando ali... Aquele cara com quem ela está falando naquele trailer... Talvez seja alguém que, sei lá, vai dar um jeito ali dela ter esse contato com esse misseto, Alguém, talvez, do esquadrão do Chris. Pra que ela... para lá, deixa eu ver o que, que tem lá pra, pra nós ali. Porque só ela pode fazer isso. É, fala que ela vai entrar no misseto pra remover os poderes dela. Uhum. Você falando dessa questão de como eles conseguiram essa amostra, me lembrou um negócio agora. Uhum. Nos créditos do Village, tem, tipo, a representação da história ali, que é... De uma forma meio história de Harry Potter, sabe? Contos Mostra lá pai indo salvar a filha Aí ele mata a bruxa Aí a mãe resgata a filha lá do espelho, sabe? Tipo, a representação da história ali, que é o, o livrinho lá uhum. No final, aparece um corvo Depois que a floresta toda já explodiu Depois que a Miranda já morreu Depois que o pai morreu, né? Que é o Ethan, a representação do Ethan Aparece um corvo pegando um único pedacinho brilhante que sobrou Toda aquela floresta que foi devastada, né, pelo fogo. Uhum. Será? Porque teve aquela questão, né? Da Eida vestida com a roupa do corvo. Eu não acho que a Aida vai aparecer, mas eles podem, tipo, colocar uma menção. Que ela, não file, pelo menos, que ela recuperou aquilo ali. Nossa. Porque tem aquela cena específica ali. Uhum. Que é um corvo pegando um único pedaço brilhante que sobrou na floresta. Uhum. E a Aida ia ter uma roupa que ia ser do médico da peste, que a máscara é a máscara de um, de um corvo, né? Sim, sim. Olha, pode ser. Tô pirando nas teorias e eu sei que eu vou fazer um papel de idiota como nunca na vida. <risos> Lembra que a ideia do podcast é oportunidades perdidas. Exatamente. A gente sabe que a capa vai perder. então, né? Já estamos jogando uma aqui. Vai ser isso, com certeza não. Então, olha, olha a minha viagem agora. Agora você vai rir da minha cara. Mas, vou, assim, lá, o Chris tá puto com a BSAA. Chris, ele não, não tá feliz ali com a BSAA quando você tá puto e você tá querendo tipo, expor a verdade, ou então você tá tipo assim, precisa de medida drástica sabe, você precisa de uma medida drástica momentos desesperados, pedem medidas desesperadas, e se o Chris tá em parceria com a Eida nessa história toda e foi ela que conseguiu esse pedacinho do Mega Miseto pra ele, porque tipo ele tá puto com a BSAA ele já não confia na BSA? Tá mais fácil ele confiar na Aida do que na BSA sim Principalmente porque a Aida traiu o Wesker. Exato. E o Chris era aquele inimigo do Wesker. Pois eles se acertaram, Nossa, né? Depois do Deus. seis eles podem ter se acertado. Né? não foi mostrado tipo, ai ah, não era você né, nossa que pena desculpa, ele dá as mãos ah, e vamos trabalhar junto, vamos, é, vamos. nossa, <risos> seria tão maravilhoso seria maravilhoso mas não vai, vai ser isso, não vai não vai ser, não sabemos a já. gente já sabe que não mas enfim, mas seria bem incrível porque assim, seria uma forma de trazer a Eida de volta que é o que a galera queria que ela aparecesse nessa, nessa DLC seria uma forma da gente trazer o plot também da BSAA e do esquadrão do Chris, e ainda explorar essa questão do Mega Missento -Me também. Nossa, se fosse isso, eu ia bater palma, sério, eu ia amar. eu ia gostar também. Nossa, olha... olha a oportunidade. Pois é, Eu acho que seria bem interessante, porque assim, o Chris ele já tá tocando foda-se, assim, sabe? Tipo, sim, ah, sim. eu não faço negócio com contrabandista de arma biológica, né? Com, com viciado e vagabundo mas né, pensando bem, né, os viciados e vagabundos estão tomando conta da minha organização que eu fundei então, é tipo a, a Fiona, né, no Routing Ground, né? É o castelo dela e ela tá passando por tudo aquilo no castelo dela né? Então, é, é o Chris, eu tô passando por tudo isso na minha organização Que eu criei Eu acho que Resident Evil já chegou a um momento em que Todo mundo tem o nome sujo, uhum. de alguma forma E também meio que tipo, aí é só mais uma agora, sabe? Ela não é tipo, a, a mulher que fez tal coisa Apesar de que ela não causou nenhum evento Catastrófico no mundo, ela pega as amostras E some com elas, a gente não sabe exatamente pra onde Ela entrega, uhum. então a Ada é só mais uma Ali, sabe, nesse sentido é, A Eida, eu acho que assim, o certo seria Ela continuar nas sombras, porque afinal de contas O nome Eida Wong Ficou como a pessoa responsável pela Neo Umbrella, a gente não sabe se isso limpou O nome dela, até porque ela já tem nome sujo Mesmo de qualquer forma, então ela já agia Nas sombras de qualquer forma, então Ela continua ali, né Sendo a Eida de sempre então, eu acho que isso não, não seria realmente um problema pra ela, né? Putz, eu acho que seria bem interessante Nossa, eu já tô até vendo a, a simplicidade do bagulho. Vai ser um cara aleatório que... Ah, eu deixei um pedaço do Mega Miceto aqui, bota a mão. É, eu já tô até vendo. Ah, tava uma pessoa andando na floresta, que tava com... Sei lá, se perdeu de casa, encontrou, aí entregou pra polícia. A polícia foi lá... Entregou, um negócio mal, qualquer coisa, assim. Tipo isso. E assim, pensa que é o Mega Miceto. Que é um organismo que foi responsável pelo mutamiceto, Porque a mãe Miranda entregou ali pra Conexões Então provavelmente a Conexões tá atrás disso também Nossa, sim! Ter acontecido outros embates entre as conexões e a BSA, ali, a galera do Chris. Uhum. Só que como se passa tanto tempo depois essa DLC, como é que eles mostrarem esse tipo de coisa? É. Vai ficar pra File ou também, de novo? Tu vai ficar pra File ou não, né? Porque nem o de... nem pra ficou. Eu tinha esquecido desse detalhe, olha. Que nem. você nem, é, escreve, né? Coisinha. Nem pra isso esse jogo presta. Olha... Três linhas de explicação bem mal explicado, né? Nossa... É o que tem pra hoje. Mas nem três remake tem o um file, então... Três remake tem uns files até bons, sim, assim... Sim. Explica mais as coisas. Muito mais... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Michael? Porque a Rose, ela vai estar tá ali, né, pra tentar retirar os poderes dela e tudo, porque ela é a esquisita da história. Ai, Rose, sério, a Rose, ela é muito trouxa, mano, sabe? Porque se eu fosse ela nos anos 90, com poderes, eu fundava as minhas jovens bruxas, sabia? <risos> Ai, eu fundava as minhas jovens bruxas, sabe? Nossa, imagina, que na tonta. Ser é diferente nessas horas é legal, sabe? Não, é, é a clássica <risos> história da adolescente que tem poderes e quer se livrar porque ela quer ser uma pessoa normal. É? Que clichê. É, pois é, é. Ela vai querer se livrar dos poderes dela e ela vai ser guiada lá dentro do Mega Miseto, por uma pessoa chamada Michael. Cara, quem que pode ser este Michael? A gente precisa especular sobre isso. Vai Realmente. ser um pessoal aleatório, mas é legal a gente pensar a respeito. Eu, com certeza vai ser ninguém que a gente conhece. Tipo a Miranda, que a gente achava que ia ser a Alex Wesker, que ele passou bem longe disso. Mas... Quero claro que que é, sei lá, é, é um elemento dessa DLC que eu não tenho muita ideia assim, do que especular. É, assim, eu acho que o Michael... Tô fazendo aqui algumas, algumas especulações. Eu vi umas especulações na internet, não lembro quem fez. Primeiro, Michael poderia ser alguma pessoa do vilarejo, né? Tipo, algumas das cobaias do vilarejo. Ele pode ter sido também, sei lá, é, a primeira cobaia da Miranda pra tentar trazer a, a Eva de volta, alguma coisa assim. E tem gente especulando que naquele file da Dmitresco que fala que ela recebeu duas meninas e um menino poderia ser este Michael. É, já que a DLC se passa logo no castelo, né? É, o que, que você acha disso? É, eu, eu acho bem possível, realmente. Entre as que você falou, eu acho que ser aquela, aquele menino é o mais plausível. É, porque assim, é que nem você falou, vai se passar no castelo. Esse file é o primeiro file que você encontra quando você entra no castelo. Então, eu acho que faria sentido. Mas ao mesmo tempo, tá, e as duas meninas? Quem são as duas meninas? Ah, pode ser a Bela e a Cassandra, tá, e a Daniela, sabe? Eu acho que aquilo ali foram tipo cobaias mesmo, sim. Mas seria interessante. E assim, o file, ele deixa entender que seria entrega ou parto, né? Porque a palavra delivery, que foi usada em inglês, ela poderia ser tanto pra parto quanto pra entrega também. Então ficou meio ambíguo, né, essa coisa também. Se alguém teve um menino e duas meninas Ou se ali foi uma encomenda, sabe? Alguém recebeu um menino e duas meninas Tipo, sequestre O que é mais a ver com a admitresco, na real, né? A entrega, tipo, encomenda Sim, sim ela Precisa de duas meninas para ela poder fazer os experimentos dela E ela precisa de um, de um homem de um menino pra, sei lá, beber o sangue, sabe? Coisas assim. É, ou pode testar também nele o Cadu, É, sei também, lá. pode ser. Pode ser, sim. É, esse Michael tá bem obscuro ainda. É, é um negócio que não, eu não, não consigo pensar sobre, eu não consigo especular sobre quem poderia ser. Uhum. Porque tá aquilo, né? A história do village é tão superficial que, que a gente não tem muitos detalhes sobre, né? Pra gente pegar certas pontas que foram deixadas ali. tão Sei lá, pode ser, sei lá, o antigo líder da vila, sabe? Urias é o antigo líder do vilarejo, antes da, da Miranda dominar tudo. Uhum. Pode ser um, um dos quatro lords, não sei. É, e assim, se você pesquisar sobre a palavra Michael, é né, O nome Michael, ele vem do grego antigo que é Mikai, Mikaiu? E ele vem do hebraico, né? De Micael, e significa quem é com Deus, né? Hum. Tanto que é o Anjo Miguel, né? O Arcanjo Miguel, né? Então a gente tem aí um nome bíblico, uma coisa bem que remete a Deus, e a gente tinha a Mãe Miranda, que era uma divindade ali, né? É, faz bastante sentido essa escolha de nome. E se o Michael for a própria Eva? Sim, nossa, faria Pelo sentido. Pelo nome, né? Michael, que é Tipo, colocaram um nome masculino. Faria bastante sentido. É, daria uma boa disfarçada também, e Seria né? legal, seria bom. É, assim, como é a origem do nome, né? A gente tem a, a origem desse nome, então, é, de repente... Pode ser aquilo que eu falei. Talvez a Eva, não vendo tudo que a mãe dela fez, não tenha gostado e tá tentando livrar a Rose. Do que, do que a mãe dela fez, entendeu? Uhum. Então ela, por isso que ela pode estar lá guiando ela para salvar ela, não sei. Seria uma história bem legal. Como um anjo, um arcanjo, sim, sim, no exatamente. caso. Exatamente. Nossa. Faz sentido. Seria ótimo. Vai ser isso, não vai? Não vai ser, mas. Mas seria legal, né? Estamos aqui especulando. <risos> <risos> é, a gente não tem ninguém com esse nome no village, então por isso que a gente tá especulando mesmo. E vai ser a pessoa que tá guiando ela, vai embora, né, por aqui, hum. né, então vai ser bem interessante. Ó, queria falar com você a respeito de o que, que a gente pode esperar de personagens que vão retornar além, né, do Duque, que a gente já sabe que ele volta nessa DLC, porque a gente vê ele com aquela máscara e é uma versão meio evil dele, né, então... Ele não é bom, ele também não é mal, né, o Duque. Ele tem os interesses dele, ele é meio que Ada, assim. Ele só quer vender a minha dele ali e ganhar o dinheiro dele pra ir embora daquele pilarejo. É, ele ajuda o Ethan, né? E tal, e... Mas eu acho que é isso, ele meio que se apegou ali com o Ethan, mas eu acho que ele também tinha os seus interesses ali também em ajudar o Ethan, talvez, né? Então a gente vê que ele tá meio numa versão bem maléfica, dessa vez, ali dentro do Mega Miseto, né? Ali que a gente vê ele no castelo e tudo. É. E quem mais a gente pode ver... Nessa DLC de personagens Primeiro do Village Eu acho que como a DLC se passa no castelo Eu acho que pode rolar ali as perseguições Pra Dimitrescu também de novo uhum. Os Lords podem aparecer A Miranda também pode ser que apareça É, a Dimitrescu com certeza Porque como ela morreu muito cedo E ela foi o marketing do Village Eles não vão deixar de trazê-la de volta É, nossa, eles têm que trazê-la de volta Realmente, porque ela morre logo No, no primeiro arco do jogo É, a galera é. pedia pela Dimitrescu né? Então eu acho que ela aparece E eu acho que seria lindo o encontro da Rose com o Ethan Dentro do Megami Seto que agora que vai ter a Adele sem terceira pessoa e o rosto do Ethan não é mais um segredo uhum. eles podem colocar uma cena de um cara a cara com o outro, entendeu? Sim. É, talvez ela tenha justamente essa coisa de toda hora ficar vendo o pai, tanto que no epílogo lá o pessoal usou o modo fotografia fez uns hacks ali e descobriram que é o modelo do Ethan ali, né? É. Talvez ela tenha esse contato com o Ethan através dessa consciência coletiva, né? É. Ela, ela ainda consiga ver o Ethan como sim, o Ethan conseguia ver a Eveline, né? É tipo ficar vendo ele como se fosse um fantasma na frente dela, mas tipo, a coisa da mente dela, não, não é um fantasma de verdade. Obviamente. É tipo isso, assim. E é da mente dela, mas também Sim. é do Mutamisseto, né? Também é do Mega Miceto, né? Então Porque talvez. Ele tá na consciência coletiva, né? Ele era infectado. Uhum. Tem a especulação de que o Michael poderia ser o Ethan também, né? Que ele seria um, um guia dela, é. né? Ali dentro, né? É uma possibilidade também, é. né, para pensar. Eu acho que seria legal, seria uma forma também das pessoas entenderem que ele morreu de vez. né? O Ethan morreu de vez. Amém, porque eu não aguento mais esse negócio da Capcom matar personagem e os fãs. Ai, ah, tá vivo. É, não, não, não, gente, morreu e é isso. Não, morreu, tá morto, sabe? É isso. O Ethan quer descansar, sabe? Coragem, Capcom, sabe? Coragem. Ela falou que acabou a história dele, acabou a história dele. Sim. Né? Então, eu acho que... Faz sentido mostrar, de repente, dar um jeito de mostrar que ele realmente... Agora ele tá só ali. E se a Rose perdeu os poderes dela, ela também vai ter que se despedir do pai. Sabe? Ela não vai mais poder ver ele. Sim, ela nunca mais vai poder ver ele. Não tem nenhum contato uhum. com ele, nem nada, realmente. Pegando todas essas ideias que a gente tá tendo aqui, todas essas teorias. pra fazer uma DLC bem interessante. Tipo, como tem essa questão né, de ser na mente do Mega Miseto. Tem tanta coisa que eles podiam complementar que faltou na campanha principal. Poder melhorar essa questão da história da família Winters, da relação entre eles. Uhum. E a oportunidade que essa DLC tem pra deixar a história do Vila de um negócio melhor, muito mais densa é muito grande, mas sabe? Uhum. Com certeza não. E eu acho também que assim, o fato dela querer perder os poderes, né? Ela falar ah, eu não quero mais esses poderes porque ela é esquisita, né, e tal. Mas cara, talvez realmente tenha gente atrás dela Então talvez até o próprio Chris ache melhor ela perder esses poderes logo de uma vez Então tipo, ai, testa aí, vai, a gente vai não custa nada é. Mal não vai fazer, na verdade pode fazer, né mas enfim Bota a mão aí, porque eles vão ficar te perseguindo, sabe? Daqui a pouco eu já não tenho mais idade pra ficar cuidando de você Porque afinal de contas o Chris vai estar tá 60 anos Nossa, esse negócio do salto temporal é um negócio que me preocupa muito Pois é porque o Chris, vamos fazer as contas aqui o Chris tem quantos anos, Ó, ele tinha 25 em Raccoon 98, mais 10 2008, 35 2018 ele teria 45 2018, 2019 2020 até 2021 então 48, é isso né me ajuda a fazer conta é. <risos> eu sou de humanas. tá, aí mais 16 ele estaria com 64 anos cara nossa, o Chris, já de Bengala, nossa, negócio do salto temporal eu não gosta. É, não que idade seja alguma coisa assim também, porque, né, por exemplo, o próprio Tom Cruise. Tom Cruise é. tem quantos anos? Ó, 60 anos. Tom Cruise tá inteiraço. Mas. É, o Barry também é velho e ainda assim no Revelations 2 ele é super porradeiro. É, assim, não, não quer dizer, nossa, que ele vai vai ficar caquético. O Brad Pitt tem 58. É. Mas assim, ele vai estar tá cansado, sabe? E outra, ele não pode proteger ela a vida inteira, porque ele pode estar tá com 60 e estar tá em terás, mas ele não é imortal, né? Ele pode ser tipo um Capitão Price de Resident Evil, né? Ele velho ali ainda, participando dessas missões. Sim, Captain sim. Capitão Price é o cara do Call of Duty mano. Né? Sim, não, eu acho que ele pode continuar cuidando dos assuntos e tal. E como é que vai estar a essa altura da história? Porque a gente não sabe o que aconteceu no passado. E aí? Sim, eu lembro de você falando em uma live, eu acho que a questão da BSAA tá usando arma biológica E ainda tem a questão de que a BSAA tem jurisdição da ONU uhum. Então no universo de Resident Evil, a ONU passou a usar arma biológica Tipo isso? Será que vamos tratar isso na história de alguma forma? Então... Com certeza não <risos> Não, é que assim... Tá acontecendo tudo que tá acontecendo com a BSAA em 2021 Que é o ano em que acontece a história do Village, certo? Pois é E 16 anos depois, como é que vai estar tá isso? Eles vão ter que mostrar sim, de alguma forma. Esse é o teu problema do salto temporal. Exato. Porque nem explicou ainda essa parte da BSAA. E o que tá acontecendo com ela em relação a Neo Umbrella. Não é a Neo, é a Neo Umbrella. Neo é a dos seis. Então a gente não sabe como ficou tudo isso. A gente não sabe nem se ainda existe um Umbrella. Essa altura, a gente não sabe nem se existe mais BSAA. Sim, sim. Cara, talvez não tenha mais BSAA. Eu espero que o 9 seja para mostrar isso. E o pelo menos na DLC da Rose vai ter esses partes de gameplay dentro daquele laboratório. A gente pode encontrar alguns files, pode ter alguns diálogos falando sobre isso. Então, uhum. eu acho que pelo menos alguma coisinha em relação a isso vai ter. Tem que ter, tem, tem que ser explicado, porque de novo, as pessoas acham que a gente tá pegando no pé à toa, mas é que assim, gente, o Village, ele é a continuação da história do Ita, não da história de Resident Evil, não é da história do bioterrorismo, da BSAA, da Umbrella. A Umbrella voltou no 7, a gente não sabe quando, como, nem como que tá isso, sabe Então isso precisa ser explicado, basicamente O Village é uma história intimista Tanto pela vilã, uhum. quanto pelo protagonista É a história dos dois Não é a história do universo de Resident Evil Do que tá rolando no universo de Resident Evil É a história do Ethan, do drama do Ethan Da família Winters, sim e a história do drama Da Miranda, que tem conexões, tem mas não fica como principal no jogo, e esse que é o problema Ele não avança a história E tipo, ele também não faz tipo set, ele cria um novo arco, é. não Ele só pega uma história intimista entre alguns personagens ali uhum. É, eu acho que assim, talvez eles nem mostrem isso, sabe? Como ficou a BSA, porque, né, do jeito que tá. Eu acho que algum file, pelo menos, vai. Nem que seja os um files do Village, de quatro linhas. Uhum. Nem que seja isso. Tipo assim, olha, a BSA ainda existe e tá desse jeito. Tchau. Pronto. É que eu saio do Village assim. Uhum. É, quatro linhas pra falar um, né, um conteúdo de nada. É, Tipo isso. E a gente precisa ver como tá a situação da BSA Talvez ela não exista mais, seja uma coisa meio ou Outra Umbrella, né? Que nem do 4 Ah, não tem mais Umbrella, sabe? Tipo, jogou assim É, de uma hora pra outra, assim E a gente só vai descobrir, sei lá, no 9, sabe? Alguma coisa assim do que faria sentido, porque eles estão trabalhando quatro mesmo, então, né, vamos já aproveitar aí que tá fresca na cabeça é, eles podem explorar mais também isso no quatro remake agora, é, sim. é mais uma oportunidade que eles têm, que eles vão aproveitar não vão, mas a gente quer fã trouxa que a gente quer zelorinho, a gente quer ver exatamente, é. muito provável vai falando aqui de personagens que a gente talvez possa ver, que a gente ajuda a Helena né, no começo do Village, e aí acontece o que acontece lá na casa da Luísa, né, e aí o pai dela se transforma e tudo, e a gente não sabe o que aconteceu com ela, provavelmente ela morreu, né? Mas será que a gente pode ter algum vislumbre da Helena nessa DLC? Será? O Michael pode ser até a Helena, na real, se parar pra pensar. É, também... Eles perderam a oportunidade de fazer uma DLC mostrando o vilarejo ali O protagonizado por ela, vendo o início de todo o ataque dos veganos, Aí ela foge da casa Porque tem aquelas cenas do trailer que até que sumiram Que a capa simplesmente Sim. apagou uhum. E eles perderam essa oportunidade Podem usar na DLC, né? Que tem essa questão da mente coletiva mas É, talvez a, a Helena esteja ali dentro daquela mente coletiva também Quem sabe eles reaproveitem isso ela e o pai dela e eles estão tentando entender o que aconteceu com eles ali e eles vão descobrir que na verdade não morreram eu pensei num negócio agora, só que ia te dar um spoiler de David Fin 2 pode, tudo bem, pode falar, pode falar Daqui é que eu não terminei o David Fin, pra quem não, não sabe, eu não terminei da David Fin pode falar então? pode o David Fin 2 passa dentro do, do Stan, né, que é uma mente coletiva também, né, uma junção olha, olha que coincidência, né? <risos> é uma mente coletiva, ele tem um núcleo que é uma menina, meu deus quanta coincidência no Devil Within 2 tem um capítulo que a gente encontra o vilão, que é um padre lá, que eu não lembro o nome dele agora. Uhum. Que o Sebastian começa a retornar pra memórias dele umas partes que tem no 1. Ele começa, tipo, se rejoga partes do 1 no 2, através dessas memórias. Uhum. Poderia ter alguma coisa assim, tipo, é, a gente tá na DLC da Rose, a gente tá ali jogando com a Rose. E a gente acessa uma memória e a gente passa a controlar a Helena. Durante os eventos do Village, ali, lá em 2021 Uhum E tem umas coisas assim Tipo no Day Within 2 Pode ser Eu adoraria, tipo, eles reviver certos momentos Tudo dentro dessa DLC Tudo dentro desse, desses acontecimentos ali Dentro da consciência do Mega Seto porque eu, o Stan e o só são a mesma coisa, né? É, então, a, a única coisa que eu fico pensando é... Cara, eles precisam explicar o que é o megamiceto, como ele funciona... Como surgiu... Porque tá muito sobrenatural, meio paranormal o bagulho. Não, não sobrenatural, mas paranormal... Sabe? Tá muito paranormal. Muito exagerado. É facilmente arma biológica, vírus parasita fungo mais exagerado de Resident Evil. É, passa muito dos limites aquilo ali. Uhum. A, a mulher tocou no fungo, pode se transformar em quem ela quiser. Ela voa, ela vira animal, vira, vira objeto É, não, é bizarro. É bizarro. É, assim, ela só tocou no negócio, sabe? Como que surgiu? Como que. Ah, eu vejo gente comparando com as plagas. Ah, las plagas também surgiu do nada. As plagas eram um parasitinho ali, que já tava morto, já tava fossilizado, que teve que passar por uns processo ali, para meio que reviver, entre aspas. E não é um negócio exagerado, igual o Megamiceto, tipo, tem a plaga controle, coloca ali no, no hospedeiro, ela vai poder controlar quem tá com a plaga subordinada. Tipo, é isso. Não é, ah, eu vou tocar na plaga e eu vou virar um corvo, eu vou virar a Mia, eu vou virar o... O não é isso. Não, não, pelo amor de deus. Sabe, não nem quando comparar uma coisa com a outra. Se a gente for parar pra colocar meio que no mundo animal, seria meio que é tipo, formiga rainha e as operárias. Sim. Basicamente seriam isso. Então tem a plaga controle e a plaga subordinada. Então a plaga subordinada obedece a controle. As plagas é até um negócio meio animal, tipo, transformar os humanos em animais. É. Pronto. Exatamente, o sim. Mutamiceto, megamiceto, não. Transforma os humanos em super-humanos, mega-ultra, sabe? Sim. É muito exagerado. E assim, a gente até poderia dizer, ah, eu poderia lembrar daquele antigo file em que o Wesker fala que a mente do hospedeiro influencia na mutação, mas isso era sobre o T-Virus. E não era nesse nível não também, né? Não era sobre o Mecanismo. exato. Tem suas regras, né? A coisa tá estabelecida e tem algumas regras, digamos assim. Então é bem mais previsível o que vai acontecer. Agora, um pega poder de uma garra. O outro pega um poder que começa a virar o. controlar a metal. A magneto. Não faz o menor sentido, sabe? É, aí a outra cria ilusões. O outro vira um peixe. Aí a outra toca e vira corvo. É. E tudo isso, uma única versão. Não tem padrão. Do mesmo vírus, que na verdade é um fungo. É. Na mesma versão. Exato. Não tem parâmetros, sabe? Não tem padrão nenhum. É. Porque, por exemplo, aí, tá, tipo, tem Resident Evil 1. Resident Evil 1 tem os zumbis, tem os Hunters. Um é completamente diferente do outro? É. Mas um é um experimento, um é uma pessoa que se infectou com o T-virus ali e virou zumbi. E o outro aqui estava num experimento pra criar hunters, então colocaram DNA ali de réptil, entendeu? E virou um hunter. Uhum. Então, tipo, são versões diferentes Sim. do mesmo vírus. O Cadou? Não. É, tipo, tudo o mesmo Cadou que foi implantado em pessoas diferentes que viraram com coisas completamente diferentes umas das outras. Não, isso é bizarro, bizarro demais, assim. A gente não tem padrão nenhum, sabe? O T-Virus a gente tem padrões, a gente sabe que as criaturas crescem até um certo tamanho, algumas não crescem tanto, outras crescem um pouco mais, os humanoides não crescem tanto, porém, a parte de, por exemplo, as cobras, elas crescem muito, a gente tem alguns padrões, as aranhas crescem muito, é. ratos não são afetados, então, a gente tem padrões ali, sabe? Mas do Miceto e do Mutamiceto não. A gente só sabia que transformava em mofado ou não, né? Que a pessoa podia ficar ali como ter algum tipo de força e de regeneração, que era o caso da família Baker. Eles tinham regeneração e força. Era isso que eles tinham. E a questão da Marguerite, que era um pouco diferente, assim, porque ela conseguia controlar aqueles insetos, né? Que ela meio que, sei lá, criou um, um ninho ali na pepeca, né? É. Se, tipo, se parar pra pensar no set, já era um pouquinho exagerado, porque, tipo, Sim. É, você tem o Jack Baker, que é uma altíssima regeneração. Tudo bem que todos os infectados do mofo têm uma regeneração alta, mas o Jack era bem exagerado. Uhum. Aí você tem a Marguerite, que controla o inseto. Você tem a Zoe. Que se infectou e não deu em nada. Tanto que tem até. Eu, eu lembro até hoje de uma de uma thumbnail do MF, jogando 7, que é não tomou o soro e tá de boas, que é falando das OIs. <risos> não faz muito sentido, mas ok, é pra ter um personagem ali na história. E tem o Ethan que não tomou o soro, tá infectado, tem regeneração alta e a consciência dele permanece normal uhum. Então assim, no set não encaixava muito certas coisas Mas no village eles pegaram esse patamar e tacaram lá pro alto Pegaram né, era exagerado, exagerou é, muito É, na mais. verdade a Zoe não ficou de boa na real ela ficou infectada. Que em todos ela ainda se conseguia se controlar ali, ela conseguia conversar. Ah, sim, sim. É porque eu acho que ela tava um pouco longe da influência da Eveline também, né? Então por isso que ela conseguia se controlar. Ela vem, a Eveline não, não quisesse controlar ela, tipo só que o pai, e a mãe ali, Margaret Baker e o Jack. É. aí depois a Mia e o, o Ethan. Uhum. Talvez fosse também pela vontade dela. Ah, encosta essa bunda rachada num canto aí, não preciso dela não, sabe? <risos> Tinha ela morando lá no trailer dela, problema dela, sabe? É basicamente isso, né? E aí, o que esperar pra um gancho dessa DLC? Será que ela vai deixar um gancho pro 9? Ai, pelo amor de Deus, não! Ou será não. que ela vai ter um começo meio e fim? O que você acha disso? Eu espero que tenha começo meio e fim, porque eu não quero mais ver Família Winters, e eu não quero esse salto temporal no 9. Chega de gancho, tipo, termina a história da Família Winters aí. Chega! Se for pra aparecer, aparece lá no Resident Evil 15 que eu cansei dessa história do mofo, família Winters e, e nossa, não, não dá mais. No Village já já cansou. É, a Rose, eu acho que ela ainda pode aparecer, mas no futuro, assim, sabe? Eu acho que ela É, virar uma Sherry, né? Exato, a Sherry demorou 15 anos para reaparecer. Ela tinha 12 em 98, ela reaparece lá em 2012/2013 no Resident Evil 6. Então eu cinco acho que os isso... jogos da campanha principal para ela aparecer depois, então pode ser igual também para Rose. Sim, sim. O que mais me preocupa é essa questão mesmo da BSAA, o que aconteceu com a BSAA, tipo, se ela ainda existe, se ela não existe mais, se a própria conexões existe, porque a gente também não sabe é, se vai ter alguém de repente que tá atrás da Rose, por isso que ficam ali controlando ela o tempo todo, os passos dela e monitorando ela o tempo todo. Talvez seja por isso que o Chris fique tão preocupado com ela, né? De ela ter que ficar com segurança, sabe? Coisas assim. O que, que ela faz na BSAA? Lembra que ela fala, ah, eu tinha umas coisas para fazer né, os negócios, o BSA ou no, no, no, no, sei lá, no esquadrão que sobrou da BSA, né o que que ela faz lá? É uma boa pergunta também, né? ela é o que? Estagiária? Ela leva café? Ou vai ver, usam ela pra lutar contra <risos> arma biológica, tipo, arma biológica contra arma biológica, vai saber, né Mas ela disse que nem o Chris sabe do que que ela é capaz né, então... Talvez, tipo se for isso, né, de, de usarem ela pra lutar contra outras armas biológicas eu, eu duvido que o Chris gostaria de saber sobre isso, né? Uhum o Chris usar ela pra lavar banheiro. <risos> o Chris é bem resistido. Melhor forma de educar a criança. Bota para lavar o banheiro. Vai ver se vai ser mimada. Vai <risos> nada. Bota para lavar banheiro. Varrer o chão. Bota para servir café na reunião. né? A gente criando altas teorias. Nossa, o que, que a Rose pode fazer na BSI? Realidade. Ela tá lavando o banheiro. É, exatamente. Ela tá servindo café. Tá digitalizando documento. <risos> atendendo o telefone. Os poderes <risos> dela servem pra nada <risos> E a Mia nessa história toda? Será que ela ainda tá viva? essa altura da história? Será que ela foi presa? Deve estar, tá, né? É, viva eu acho que tá sim Mas se ela fosse presa ia ser interessante também É, viva ela tá porque a menina vai visitar o túmulo do pai, né? Senão acho que estariam os dois túmulos lá da é... mãe e do pai, né? No mesmo lugar Acho que ela visitaria os dois Porque ela olha, quando ela tá dentro do ônibus, né? Ela olha pra aquela menininha que tá contando a história lá A mulher tá contando a história pra menininha Ela olha rindo, assim, como que diz Ah, era tipo eu, assim, com a minha mãe Minha mãe é. contava historinha pra mim Eu acho que se a, se a Mia tivesse morrido, ela estaria meio triste, sabe? É, eu acho que sim, né? Será que a Mia vai aparecer também? Eu preferia que a Mia aparecesse ao invés do Chris porque Eu não quero ver o Chris velho Ah, eu queria Agora a Mia, como, como é a família Winters, não importa E vou te falar mais Que agora é o famoso... Ápice, cliffhanger do podcast para uma próxima edição. Eu gostaria de ver o Chris Velho e eu gostaria de ver a Jill também. Ai, <risos> sabia? Ai, assim, ai eu sabia que era de jogar fora. Já pensou rever a Jill nessa DLC? Ah. Eu sei que não vai. É mais <risos> uma oportunidade perdida. Mas Seria maravilhoso. Você sabe qual que é o problema de mostrar esses personagens nessa DLC? Hum. Como se passa muito tempo depois, a gente sabe que nos próximos jogos que eles aparecerem no momento atual da franquia, eles não vão morrer. A gente não vai se preocupar com a vida deles. É, isso é verdade. Mas a assim. Parte, assim, né? Na verdade, sem, sem mostrar, a gente já não se preocupa, porque a Capcom não tem coragem de matar personagem. Que se o Chris tiver morto essa altura. Ah, não. Ela fala, né? Que o Chris sabe do é. que ela é capaz. Então, assim, o Chris a gente já sabe que ele não morre. Mas e, por exemplo, a gente pode ter a informação de que outros personagens morreram. Por exemplo, a Jill aparece, daí ela fala assim, ah, então, quando a gente foi lá no velório do Barry... É, o Barry, realmente, eu acho que ele já tá morto também. Pode acontecer. Nada impede, assim, que personagens estejam mortos mais pro futuro. Ou que eles também morram mais pro futuro também. Mas eu gostaria de ver a Jill nessa DLC. Porque, cara, ela é a parceira do Chris e nunca mais eles fizeram nada junto. E, tipo assim... Chris pegou uma criança pra criar. Cuidar, né? Uhum. Não, não criar, porque a Mia tá viva. Mas, tipo assim, pra ensinar as coisas e tal... E, tipo, a Dilma vai ajudar ele em momento algum nisso, assim... Essa relação da BSAA mesmo Tipo, cadê a Jill? Ela sabe que isso tudo tá acontecendo E tá passando pano também pra BSAA, sabe? Olha. Será que ela faz parte disso? Será que ela é o contraponto nessa história? Será que ela tá apoiando a New Umbrella, sabe? Nossa, é, por que, que a Capcom não, não traz essa personagem de volta? Não gosta de você Não entendo Por que que ela não gosta de você? Por que, Capcom, você não gosta da Jill? Olha, eu, eu, vou, lançar, eu vou lançar a polêmica aqui por mim, a Jill teria morrido no Resident Evil 5 Acabava a história dela ali Porque teria perfeito se ela morresse ali morreu, né? Porque não aparece mais... É, tecnicamente morreu Tecnicamente Mas tipo, por mim ela teria morrido real oficial ali Do Chris ver ela morrendo Ter uma cena toda, tipo, ele chorando com raiva Indo pra cima do Wesker, sabe? Por mim, ela teria morrido ali Porque pra mim seria perfeito, assim Resident Evil 3, ela lutou ali contra o Nemesis e não sei o que Aí teve o Revelations com o Chris Aí o 5, que ela desapareceu Que ainda tem a história do The mostrando E o Chris tá aqueles anos todos ali Traumatizado, porque ele perdeu a parceira dele Ele tem até aquele problema com a Sheba, né De acontecer de novo uhum. E aí ele realmente perde Ele descobre que ela tá viva, uma nova esperança surge Mas não, ele realmente perde a parceira dele é Porque do jeito que estão fazendo com ela, né Assim, eu amo a Jill eu Espero muito que ela ainda apareça no futuro da franquia mas, cara, se não for pra aparecer, deviam ter voltado porque, né? Daria uma história muito boa. Tipo, eu já gosto bastante da história dos cinco, assim, dessas reviravoltas. Uhum. Tirando algumas coisas. Eu acho que se ela morresse ali, seria sido ainda melhor. É, pensando por esse lado, eu lembro que na época eu me revoltei. Falei se assim, matadinho, eu largo essa franquia. Ah, normal. Mas, meio que largar a Jill. Ela. Mataram ela, né? Assim, foi ainda pior Porque largaram ela Exato, exatamente Ela meio que, tipo, sei lá Foi esquecida no churrasco Então é como se tivesse morta mesmo Ela morreu pra Capcom, né? Ela, ela virou personagem de file do evolution 2 É o famoso Você morreu pra mim Um file secreto, assim Um que nem é fácil de... É, exato ah, isso é bem triste, cara. É bem triste. Se forem pra trazer ela de volta, eu acho que vão trazer um jogo em que ela vai ser protagonista mesmo. Não, tipo, ela vai aparecer numa ceninha da DLC. Então, eu acho que se for pra, tipo, a Capcom tiver com plano de trazer ela de volta... Ela... Eles sabem que os fãs já estão bravos com eles, por ela não aparecer há anos. Eu acho que eles trazem, tipo, todo um retorno triunfal, sabe? A Resident Evil 9, a capa do jogo é a Jill. E sabe o que seria legal? Porque, assim, nada impede dela aparecer nessa DLC, tipo, mais velha. E aí depois ela aparecer mais nova no 9, por exemplo. E o 9 ser entre esses dois momentos, assim. É, poderia ser também. Nada impede da gente ver a Jill mais velha. E ela até tá falando umas coisas que a gente não entende, sabe? E aí tipo, a gente, oi? E aí a gente vai começar a teorizar. Não, mas o que, que ela tá falando? Porque passou 16 anos, a gente não sabe. mano o que, que você tá falando, mulher? Tipo, poderia ser daqueles negócios... Ela chega, ela fala uns um, um negócios meio misterioso assim. De, de que já aconteceu. E a gente vai ter pensar, tá, mas como isso aconteceu? Eu quero ver. Uhum. Isso que tipo, foi há anos atrás. Isso seria muito legal também. É, e que a Ashley seja a presidente dos Estados Unidos nesse momento. Ah, <risos> nossa, adoraria. Adoraria. Eu voto nela. É, eu voto nela. Inclusive, ela já vai estar 50 anos, tá, também. Então, dá pra fazer, dá pra fazer. Nossa, seria muito legal <risos> se colocassem ela como presidente dos Estados Unidos. Seria uma sacada genial. Aí agora a gente tá conversando sobre tudo isso aqui. A gente fez um monte de especulação realidade vai ser nada de <risos> Eu já tô até acostumado Sabe, eu já tô vendo assim se a DLC vai chegar ali vai estar tá Carrosa Rose vai começar com aquele cara lá que não é nada também vai ter coisa não vai ter coisa da, da ps não vai ter coisa da New Umbrella vai ter Azul e não vai ter Ela nada Mega vai, vai ser um Ghost in Survivor 2 do, do Resident Evil 2 que versão um Village ela vai entrar matar uns zumbis Aí ela vai pegar tipo umas mochilinhas lá que o zumbi deixa no chão Vai matar, vai matar Vai chegar no final, vai se livrar dos poderes, acabou da DLC Pronto, acabou, é isso aí, basicamente aí Não vai aparecer a Miranda Aquela menina lá nem vai ser a Eva Pra mim é, mas é bem capaz de nem ser. Pode tipo, ser qualquer coisa, assim, sabe? Pode ser a versão ruim dela também, até aí. Tipo, do, do né? Ela foi catalogada pelo Mega na real, porque, pô, ela mais do que ninguém foi catalogada. A Miranda transformou ela num cristal. Sim. Sabe? Tipo, tacou ela dentro do Mega mesmo, assim. Então, ela pode estar encontrando ela mesma lá dentro, de verdade. Talvez ela seja o Michael. Essa versão dela seja o Michael. Enfim. É, enfim. Ai, tantas oportunidades por vão ser perdidas. É, e assim, é sempre gostoso falar de teoria, é sempre legal teorizar. O que eu sempre falo, ultimamente as teorias estão sendo mais legais do que quando chega o produto final e a gente é. se decepciona de ver que não tinha nada a ver, sabe? Então... Eu tava lembrando de, de uns vídeos seus lá de teoria quando o Village tinha acabado de ser anunciado. Você fez o primeiro vídeo lá, que era... É Origens, que era é uma teoria, que porque aparece um trailer lá, o símbolo da Umbrella, então tipo, tinha toda aquela uhum. teoria de ser Alex Wesker e aquilo ali ser um, um castelo antigo do Spencer. Uhum. E mostraria a origem da Umbrella passou muito longe disso, e tipo, foi uma história muito, muito, muito inferior àquela teoria daquele vídeo. Nossa, aquela teoria era bem legal mesmo, né? Aquela época foi bem gostosa. Nossa, se fosse ali, o Village seria o melhor jogo em história, fala mesmo. Nossa, é, aquela época foi bem gostosa, assim, que a gente fez várias especulações a respeito do Villa, de tipo, ah, será que não é algum parente do Spencer? Tipo, um filho, alguma coisa assim? Ou, sei lá, alguém relacionado à família Ashford mesmo, que pode ter criado ali ter tomado posse daquele castelo e criou conexões e não era nada disso era só, ai, eu vi esse símbolo achei legal, vou colocar na minha empresa Aí tinha aquele, a teoria de que, há ah, o culto são os iluminados porque também tem o Vendetta lá que eles retornam, é nada disso é, nada disso ai, Vendetta não, deixa eu falar Vendetta é. não. mas você sabe que agora com essa história do ah, não, eu achei bonito esse guarda-chuva aqui daí eu coloquei aqui no, na minha empresa o Vendetta não parece tão ruim <risos> De repente, vou casa cada vez mais se superando nesse <risos> é. sentido. Porque. Ai, triste, né? Tanta oportunidade pra você colocar um significado pro guarda-chuva ali que eles colocaram um bagulho mais simples possível. Nossa, eu vi na caverna e achei bonito. É no nível fanfic, assim. é. Parece fanfic. Nossa, é, então. Tipo isso. Assim, achei legal, achei da hora. E falando em vilarejo ainda, a gente esqueceu de falar de uma coisa. Sim, sim, eu tava querendo falar disso, sim. Será que eu vou mostrar os fundadores do vilarejo? De repente mostrar alguma coisa sobre o vilarejo, assim, sobre os fundadores, sobre o passado do vilarejo, o que, que era aquela fortaleza que a gente enfrenta um monte de licano lá. E ainda tem aquele file lá na fortaleza que parece ser um, um papel bem antigo, que fala sobre os... é uma palavra lá que eu esqueci agora. Que fala que, ai, ah, achei esse lugar muito interessante... E, infelizmente, tiveram que recuar... Eu acho que aquilo ali foi daquela época... De quando a Miranda dominou... Ou então, talvez, lá na Era Medieval... Que ia ter sessões do jogo que ia se passar lá... Ai, que oportunidade perdida... É, ordens do rei, recuar... Isso mesmo... É, provavelmente... Gente, aquilo, esse lugar deve ser muito antigo... E, tipo assim... Que rei que mandou recuar é. e tudo mais... E fala que tem certas ruínas... Que são bem antigas, segundo os nativos... Tem as cavernas com murais gravados, tem o cálice do gigante. E aí, de onde vieram os construtores dessas obras? Pra onde foram? Uma pena que temos que abandonar o local sem descobrir. Foram os aliens, pelo jeito. Porque não foi explicado, então vamos explicar. Não, tipo, eu vou lembrando desses files extremamente secos do Village... Desses cenários, desse negócio de, e ah, o Urias é o, o antigo líder do vilarejo. E não tem detalhe nenhum sobre nada disso. É. Eu fico, sabe, é, não dá pra acreditar, assim, porque dava tanto pra ter desenvolvido mais isso. O próprio Quatro a galera fala que não tem história. Desenvolve isso muito mais. Você sabe o que é o vilarejo, você sabe o que é o castelo, você sabe o que é a ilha. Mas a ilha nem tanto, na verdade. O castelo mesmo, tem vários detalhes sobre aquele lugar. Mas no vilarejo você não tem nada. Nada. É tipo, ah, é o cálice do gigante a Fortaleza. O que, que são esses lugares? Não sei. Pois é. Local cerimonial com quatro estátuas gigantes. Tá, e cerimonial de quê? Faz... Que tipo de cerimônia que é. fazia ali? Que tem aquelas estátuas dos fundadores e tal. E... e a gente até encontra itens que são deles, né, dentro do jogo, né? Que são tesouros para você vender, sabe? Por que que não mostrou eles ali? É. Poxa, é uma pena. Fica só como, tipo, frases. Ah, Alice do antigo líder do vilarejo, Guglielmo. Que eu, se não me engano é o nome dele, que eu nem lembro mais. É, Guglielmo, Padre Nicola e os outros eu esqueci. Por quê? Porque não, não importa. Tem, tem detalhe, tipo, ah, é o antigo líder do vilarejo. Tá, e aí? Pois é. Só tá aí. Ai, tomara que mostrem. Eles têm a chance de desenvolver isso, porque é mais uma vez. Tá tudo catalogado no Megamisseto As pessoas que morreram e foram enterradas Debaixo daquela terra do vilarejo Tá tudo no Megamisseto Porque a gente vê que tem as raízes do Megamisseto Que tá pegando em todo o vilarejo Não, E muito provavelmente os antigos fundadores Eles usavam esse local cerimonial pra manipular O Mutamisseto é muito possível que a Miranda só tá sim, sim. refazendo o que os antigos faziam. Só que... É tanto que o, o cálice do gigante tá conectado com o Mega Sim, por isso que a gente precisa entender. E ele já existe desde aquela época que a gente vê isso no file. Que tem o rei, a Ordem do Rei. Sim. Pra ter um rei, isso aí foi há muito tempo. É, a gente tem que ter informação sobre isso. E assim, tem como... E eu espero que eles não deixem de novo a oportunidade de passar. Sim. Agora é a hora deles falarem tudo. Tudo que tem pra falar do Village tem que falar agora, ou se pra sempre. Cale se se então, tipo <risos> Não é possível que colocaram esse file lá e simplesmente vão deixar só aquilo ali. Não, pelo amor de Deus, a gente quer Sabe, não é possível. A gente quer lore, Capcom. É. Nós somos Zé Lorinhas e Maria Lorinhas. Se não for explorado nessa DLC já era. Não vai ser explorado nunca ou no máximo num archives e se tiver um arquivos no eu, eu queria muito que tivesse inclusive mais... tá na hora porque tem, o seis não tem os seis tem, tem né não o seis não tem o último Archives foi o 4 e o 5 A gente já tem o 6, o 7, o 8, a gente tem os dois Revelations E a gente não tem Archives E eu sempre fui muito dependente de Archives Pra criar conteúdo oficial, porque é oficial O 7 pelo menos ganhou aquele guia Que chama Katai Shinshu, que é o um japonês Que meio que o Archives dele Então eles tem uns detalhes ali, mas de resto o de Village, Village tá precisando muito, né? Porque não, se não tá no jogo, vai sobrar pra coisa fora do jogo é, agora vamos aguardar até o dia 28 de outubro pra gente saber o que, que vem por aí dessa DLC. É. E eu espero que tenhamos boas novidades aí. Me surpreenda, Capcom, mas me surpreenda positivamente. Não é aquele decepcionada, porém não surpresa. Não, eu quero ficar feliz e surpresa. É isso que a gente quer, né, Vess? É, exatamente. Tipo, minhas expectativas estão baixíssimas. Vou assim, comprar, assim. Ah, vou. Com certeza, eu quero jogar quando lançar. Porque eu quero ter a minha experiência ali, vem da história, jogando tudo. Mas uh, não tem muito o que esperar, principalmente porque o marketing dessa DLC Na verdade está sendo todo do The Mercer Sim Tem uma coisa aqui que eu queria falar, que eu lembrei agora hum. A questão dessa DLC ter sido anunciada Ter sido, tipo, o marketing dela ter começado junto com o do 4 Remake me dá uma impressão, uma impressão não, tipo uma, me tem uma pequena expectativa da DLC que talvez, fazer parte do marketing do 4 Remake. Hum. Tem algum detalhe ali apresentado, conectando com o 4, pra deixar a gente mais saipado pro 4, pra, tipo, saber que vai ter tal coisa no, mostrando ali no, no Remake do 4, sabe? Uhum. Tanto que eu tinha aquela minha antiga teoria de que o Mega Miceito, talvez, poderia ser as as que foram enterradas lá, que foram retiradas do vilarejo do 4, que a gente sabe que o primeiro líder da família Salazar baniu os iluminados e selou as plagas. Que talvez, tipo, teorizando aqui, parte dessas plagas foram pra esse vilarejo do, do village. Talvez o, o primeiro líder da família Salazar tinha relações ali com os, os quatro lords. E ele, uhum. as plagas lá, aí passaram-se anos e como lá é um lugar gelado, tem a neve tudo ali, talvez aquela umidade foi criando um mofo que foi se juntando com aquelas plagas fossilizadas. Aí formou ali um negócio, uhum. uma consciência coletiva e... Se colocassem, tipo, algo, assim, indicando isso nessa DLC e, tipo, concluísse no 4 Remake, seria perfeito. Sim, eu acho que seria mesmo. Eu acho que eles vão fazer alguma conexão entre o 4 e o, e o Village. Sim, isso Eu tenho quase certeza que vai ter alguma coisinha ali que é pra, eu acho que eles pra vão ainda deixar a gente ainda mais saipado no Remake do 4. Eu acho. Alguma coisa a gente vai ter de ligação entre o 4 e o Village, Sim. porque... Não faz o menor sentido. A gente, bom, a gente já tem a ligação, que é o Mercador e o Duque. É. Agora falta explorar. E, e também, como ia ter aquelas sessões de gameplay na era medieval, que foi... Basicamente na própria era medieval que aconteceu, aqueles eventos dos Lowe's iluminados sendo banidos e o primeiro líder da família Sazer. É, talvez se eles criaram alguma sessão e excluíram da campanha principal, eles podem reaproveitar nessa, nessa DLC da Rose. Naquele mesmo conceito do que eu falei lá do May Within 2, que tem aquela parte em que a gente revive momentos do, do Dave Within 1 no 2. Que a gente tipo, rejoga ele como se a gente estivesse jogando um uhum. Que é porque o Sebastian tá lembrando que, que o Sebastião tem aqueles traumas. A tela fica tipo, branca e a gente rejoga aquelas partes. Então poderia ter alguma coisa assim, sabe? Uhum. E a gente revive esses momentos. É, tipo, a gente ai, pega uma parte sei. que revive um momento na era medieval. Pega uma outra parte que revive um momento na parte em que a Miranda dominou o vilarejo. Revive um momento em que a Helena tá lá com o pai dela. Poderia ir criando cenários, mini cenários dentro dessa consciência toda que, que a Rose tá acessando. Uhum. É, nossa, assim, muitas oportunidades. Apesar da ideia dessa DLC não... É, eu preferia que explorasse muito mais o lado ali do Chris e tudo. Eu acho que essa DLC, ela tem muitas possibilidades. Tem essa possibilidade de se ligar também com o próprio Resident Evil 4, sabe? A história e tal. É, o Village, né? Se ligar com o Resident Evil 4. Agora só depende da Capcom, não é verdade? E tem uma outra pessoinha que poderia aparecer nessa DLC. Quem? Spencer. Pois é, menino. Poderia, a gente poderia ver. Sabe, sabe no, também no David Fin 2, que a gente vê, tipo, uns fantasmas. Que são, na verdade, memórias. Tipo, acontecimentos que tiveram em tal lugar. Tais conversas ali. Uhum. Poderia, tipo, a gente tá andando com a Rose. E a gente vê, um, tipo, um dois fantasmas. Um da Miranda um do Spencer conversando ali. Nossa, como eu Nossa. ia amar. Nossa. Eu ia adorar tipo, ver o um Spencer jovem. Nossa, ia ser maravilhoso. Porque a gente só vê ele já caquético, cara. Sim. E tipo, tipo, eu odeio essa conexão entre a Miranda e o Spencer. Mas já que tem... Vamos explorar? Sim, sim. Nossa, seria maravilhoso. Sério, eu ia amar. Eu ia amar ver o Spencer ali conversando com a Miranda nessa DLC. E eles têm essa oportunidade. E ainda tem aquele modelo do Spencer lá do Resistance. Apesar de que o Resistance e o Spencer já tá velho, né? Já. A gente poderia, tipo, sair do castelo com a Rose... E vê memórias da Miranda quando recebe a carta do Spencer lá. Aquela carta que a gente lê lá no laboratório dela. E ela lendo uhum. memórias dos dois fazendo experimentos naquele laboratório. Tipo, como se fossem... É... Tipo, vultos, assim, né? Tipo, uns vultos, assim. Ah, vultos, exatamente. É, fragmentos de memória, tipo, assim. a gente tá na parte da Benevento, que a gente vê a Mia ali. E uhum. eu acho que a DLC já se passa no... Consciência do Megamisseto já meio que pra pegar algumas coisinhas. Tomara. Talvez não exatamente o que a gente esteja teorizando, mas eu acho que algumas coisinhas eles vão pegar ali. É, eu acho que o Ethan a gente vai ver. E eu acho que o... Que a Dimitrescu, sabe? Isso aí é, já é quase certeza, assim e o duque que a gente já sabe é, já que eles colocaram a DLC em terceira pessoa pro Ethan, o mistério do rosto dele acabou, né? sim, é exatamente, olha, altas oportunidades sim, ah e assim eu gosto muito dessas teorias eu sempre fico muito feliz em fazer vídeo de teoria, a gente ficar conversando sobre e tal, pena que às vezes as coisas não são como a gente gostaria que elas fossem mas vamos torcer aí pelo melhor dessa DLC. Amém. A gente quer saber de vocês também que estão ouvindo este tipo podcast. Não esquece que vai ter uma versão no YouTube. aí você deixa lá os seus comentários do que vocês esperam que a gente pode ver nessa DLC. Então coloca tudo nos comentários, comenta bastante, compartilha bastante e manda bastante para os amigos também. Assinem o nosso feed do podcast, se inscreve no canal também. E lembrando que uma forma de vocês terem a continuidade deste podcast é se tornando membro do canal do YouTube, que é a forma que você tem de apoiar financeiramente o Resident Evil Database. Então considere se tornar membro, tem um botãozinho lá que é o Seja Membro. Se não estiver aparecendo o botãozinho, tem o um link na descrição de todos os vídeos do canal. E a partir de R$ 2,99 por mês, você já está ajudando esse podcast a continuar existindo. E eu quero agradecer o VS Black mais uma vez por estar aqui falando de Village comigo, falando de teorias e falando de Lore sendo... Zé Lorinha junto com essa Maria Lorinha aqui, muito obrigada eu que tenho que agradecer, é sempre maravilhoso ter, estar tá teorizando com uma outra fã de Resident Evil, do Lord Resident Evil é, tão, é muito bom ter uma conversa assim e você é maravilhosa, pra mim você é minha criadora de conteúdo preferida é eu amo seus vídeos, eu amo suas lives eu... é maravilhoso estar aqui conversando com você estar tá, tá gerando conteúdo também com você, e é isso ai, muito obrigada, nossa, eu adoro conversar com você de lore também, pô, muito obrigada, porque sem palavras agora, mas muito obrigada de verdade e obrigada por estar aqui conversando comigo sobre o Lord Resident Evil, que é uma coisa que eu gosto tanto é, a gente já teve altos e baixos aí com o Lord Resident Evil, mas eu continuo amando falar disso. Então, muito obrigada mesmo, Vessi. Estamos num momento de baixa, mas a gente tem esperanças ainda, né? Talvez surja alguma coisa aí. Sim, momentos de baixa fazem parte. Quando a gente fala em baixa, a gente fala de qualidade mesmo, tá, gente? Podia ser tão melhor, sabe, né? Que a série tá em decadência, não é isso, né? A série, ela tá, tá bem, ela tá, tá vendendo pra caramba, igual água. Financeiramente, tá bem. É, Exato. Mas em questão de qualidade, em certos aspectos, tá pecando muito, assim. É, tá um pouco perdida ali na história e tal, e a gente quer que volte ao seu momento, a sua era de ouro. Pô, Revelations 2, por exemplo, que a galera não gosta. Gente, é maravilhoso aquilo, sabe? Sim. Tipo, você vê Barry voltando... Claire com a filha do Barry. Isso é maravilhoso. Nossa, o então... Revelations 2. Toda vez que eu rejogo ou que eu assisto, vem altas emoções. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Enfim. Mas é isso. Então, a gente agradece a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima edição. E tchau. Tchau.